Uma boa tarde os amigos, eu sou hoje nós vamos falar sobre a formação dos quartos e temos uns quartos aqui para amostra e também como são formados, então a, a formação desses quartos elas são resultado de um processo geológico que pode levar milhões de anos. Tudo começa quando o magma das regiões profundas da Terra encontra através de fendas e fissuras. É um caminho para chegar mais perto da superfície. Afastando o calor do centro do planeta, o magma começa a se resfriar e dando origem às rochas, algumas vezes também são formadas gravidade com água que penetra no subsolo a partir da superfície, e é nessas gravidades que aparecem os cristais, pois os líquidos represados por eles é rico em minerais dissolvidos das rochas, o quarto é um desses minerais mais comuns. E esses são encontrados em várias partes do planeta. Então, é, por exemplo, esses quartos é que origem a outra, outros minerais, por exemplo, como ametista e assim por diante. Os cristais, então, são originados dessas gravidades. Agora ele, ele está presente nos três tipos de rocha que existem no planeta. Que são as sedimentares, as ígneas e as metaf... Metaf... metanofórbicas, quando aparecem em soluções águas, nas gravidades da rocha. As moléculas de quartzo pode se agrupar na forma de cristais. Aí elas são submetidas a uma temperatura de até centenas de graus Celsius. A água com carnes começa a evaporar. São quando vai dar origem à formação dos cristais. Nessa etapa os cristais surgem em torno de um minúsculo núcleo chamado de germe, sobre o qual as moléculas as moléculas de quartzo vão se juntando e vão se formando, juntando uma a outra. e fazendo a estrutura ganhar volume, por exemplo, uma, uma grande dessa, ela ganhou volume porque uma se juntou a outra, então você vê que cada uma dessas aqui, ó, você vai vendo, por exemplo, você vê nessa aqui, ó, cada uma aqui, ela se juntou aqui para formar essa estrutura. é algo parecido ao que ocorre na formação de uma pérola que cresce, na, cresce camada após camada a partir de um, um único grão de areia, quando toda a solução evapora, os vários tipos de cristais de partes os incolores é chamado de cristais de rocha, são os mais comuns e tem pouco valor comercial, já os ametistas as ametista, deton violeta são usados como pedra semi-preciosa, transformada em objeto de arte e joia. Além de sua beleza, os cristais de quartzo são bastante úteis em vários setores da indústria. É Graças à capacidade dos seus atomos tem de vibrar em intervalos bem definidos, são usados para controlar a frequência de rádio, televisor e relógio. Então os átomos que tem no meio dela, dá um intervalo para que possa ser usado em rádio, televisor, que tem que ter uma frequência. E relógio também. Agora, as ametistas, Geralmente elas são formadas em entre 3 e 4 quinas que elas formam um tom roxo e forma a ponta. Daqui da ponta ela vai descendo esse tom. Quanto mais velha ela é, mais ela desce o roxo abaixo aqui na sua formação. E agora o jogo branco, esse está em formação para metista. Seria mais algumas milhares de anos e formaria roxo aqui em cima, e aqui os cristais. Né? então a... Tem muita gente que chama ela de ametista branca, mas são, são cristais em formação e também a... as partes de camada que são essas: ó. são as camadas que formam o quartzo, o quartzo rosa, o quartzo branco, o quartzo mais avermelhado tem uns rosa mais claros então são as camadas cada um desses aqui se ajuntou para formar essa peça e quanto maior é a peça mais quartos se juntou para formar ela e lembrando pessoal que esse tipo de material vocês podem encontrar por exemplo beira de estrada lugar rochoso então é muito comum encontrar e a metista também, as beira de estrada também, o lugar que ela corre, ela pode estar no cascalho da estrada, ou pode estar cravada nos barrancos de estrada, que é muito importante, a pessoa às vezes está andando numa estrada aí, ou parou numa estrada, dá uma olhada. E tem várias outras formações de quartzo. É... Tem o citrino, tem gringo, também forma também é formado é, é o quartzo. Então tem várias formações Tem o quartzo com enxofre E também mais pela frente aí, A gente vai fazer uns vídeos também Mostrando também como é que são cortes com enxofre E quais são os seus elementos E também hoje nós também vamos mostrar Essa pedra de quartos, que Essa é uma pedra de quartzo. Aqui a formação dos quartzos, Os quartis cinza, os quartis branco Os mais escuros, fumê Aqui houve uma formação de turmalina a turmalina é formada no meio do quartzo Então quando essa pedra foi quebrada, essa turmalina estava formada no meio dele E o outro também mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo aí também Explicando como a formação das turmalinas e as suas propriedades Então, aqui, aqui, esse canudo aqui, ele vai pra dentro Esse canudo, ele vai pra dentro do quartzo Ele tá dentro do quartzo, se quebrar vai sair um canudinho aqui de turmalino e já é essa aqui ó, quando quebrar a pedra um pedaço já saiu na outra parte aqui ficou um pedaço cravado aqui ainda então essa é a formação do quartzo ele vai juntando de pedra em pedra até se formar o quartzo formar uma pedra agora as outras vão se formando no meio no meio se forma outros outros cortes com outras cores e também lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal dar uma força aí para o canal para o canal possa crescer e ativar o sininho aí para receber as notificação aí dos, dos próximos vídeos E te lembrar o pessoal mais uma vez. Para se inscrever no canal, que nós vamos ter agora uma série de vídeos aí falando sobre muitos minérios. Explicando suas formações. E também como eles são formados. Porque de repente a pessoa vê uma metista. Fala, mas como é que uma ametista dessa se formou? Então é justamente isso que nós vamos explicar, como as pedras são formadas e de onde elas vêm. E qual é as rochas que formam, o magma que forma elas, as pedras vulcânicas. A gente vai ter uma série de vídeos aí ensinando um tanto de coisa. E também lembrando o pessoal aí, não, se esquecer da, não esquecemos das variônicas. Ainda continuo, continuo ainda fabricando as variônicas Pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo aí do vídeo. Pessoal que quiser ligar também para saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ligar também para perguntar. E nós vamos encerrar esse vídeo, porque hoje esse vídeo foi sobre a formação, que é muito interessante a formação do Quartz, que o quartzo é... É um mineral abundante que nós temos no planeta, principalmente no Brasil. Nós temos quartos muito bonitos, muitos quartos rosa bonito, tem outros verdes bonito, tem vários quartos. E também lembrando aí os amigos para se inscrever no canal, não esquecer de deixar o like, é muito importante o like aí porque o vídeo possa subir. Essa aqui é umas pontas de ametista, umas pontas muito bonitas também é um quarto né com a ponta roxa e tem mais outras aqui pequenininha também muito bonita aqui nós temos as pontas brancas bonita um quartzo bonito e também lembrando pessoal aí que essas ametiças é geralmente às vezes ela tem até germinação dos lados que é por exemplo eu vou ver uma aqui acho que não tem nenhuma aqui às vezes ela tem às vezes ela tem três quatro pontinhas uma do lado da outra que forma um geodo mas a, quando ela é uma, uma ponta dessa, ela tem de 3 a 4, 4 quina lateral como se fosse uma lapidação, quer dizer, uma lapidação natural dela e no próximo vídeo nosso aí, nós vamos ver outro mineral também, que nós vamos falar dele e, e sempre vamos estar postando agora uns vídeos aí sobre os minerais e também explicando sobre, sobre as suas origens, porque não é só, por exemplo, eu chegar aqui e falar dessa metista, é, por exemplo, dessa metista e não falar sobre as suas origens, como é só onde elas são formadas, onde elas são achadas. Então é muito importante aí o pessoal que quiser aprender sobre mineral, acompanhar os vídeos. Também agradecer meus inscritos, que eu estou já aí com dois mil e tantos inscritos, que eu não esperava ter tanto. E uma boa tarde, Maurício Mococa, e até o próximo vídeo agora, se Deus quiser.